O FF está discutindo aqui se ele vai passar, mas o que você está sorrindo? É vídeo, rapaz? Nós estamos aqui gravando, ó, <risos> tomando uma cervejinha. Eu quero passar um batom, dá licença? Sabe? Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E hoje, né, mais um vídeo da série com o nosso querido FF, Fernando Fernandes do Expresso Excel. Já estamos aqui num sabadão, próximo da meio-dia, então já começou a tomar pinga, cerveja, então tá, tá bem legal. Tá? Hoje nós vamos falar nos... O que, que nós vamos falar? Disso? Agora matriz, matriciais, ah, fórmulas matriciais. matriciais então... Curte o canal, se inscreve, faz o que você quiser, se inscreve principalmente no dele, porque o meu não é uma bosta, é por isso que a gente traz nível importante, tá bom? Então, Toque a vinheta, você quer falar alguma coisa? Sim, que só sim, eu quero fazer. falar, Fala. você não deixou falar, mais sabe, é sempre assim, vai. Você, você fica me interrompendo. É foda. <risos> entra no meu canal, <risos> entra no meu canal, se inscreve lá e, e faz tudo o que tem que fazer. É isso aí, com tá? o Chico Xavier do Excel aqui é nós estamos. Expresso Excel, vai lá. Um beijo. <risos> de lá, tá, fu, aí. Vamos sincronizar. sincronizar. Né? Ah, então eu, eu gosto de colocar aqui só para o pessoal ver, A, C, D, A, C. E aí o que acontece? O mais normal que as pessoas veem, vou colocar o número da linha aqui, fórmula linha simples, que a maioria das pessoas está acostumada a ver, eu gosto de usar um número qualquer que muda, mas não é randômico, eu coloquei o número da linha. Igual lin. Igual lin dá o um número da linha, 2, 3, 4, 5. Às vezes eu coloco linha vezes coluna, só para não ficar tão óbvio, daí fica aqui, ó Ctrl D, ele repete a fórmula para baixo, Tá vendo? Tipo 6 vezes 3, 18, tá. o número da linha vezes a coluna. E aí, Beleza. A pessoa, o pessoal vem aqui, vou colocar a letra A aqui em cima e falar ah, eu quero me dar um soma C, por exemplo. O que é o um soma C? O soma C não deixa de ser uma forma matricial também, apesar de a gente não usar o CTRL, SHIFT, ENTER, que é a característica de algumas matriciais. Eu quero somar, só que eu vou usar o soma C, então eu prefiro ele. Faz da diferença verdade, aí, ele no... mais novo. Na verdade, é na no... da, da prática assim, não precisa do soma C, né? Não, não precisa mais. Porque Mas é... ele, ele tem que manter, porque tem que manter backward compilability. Ah, né? pra... Retrocompatibilidade com o Excel que tinham isso e usaram isso. Então tem que deixar. Porque eles mudaram a ordem. Né? Se você olhar aqui, ó, primeiro muda. intervalo soma, critério critério, critério, o outro o intervalo critério, critério, depois vai de soma. Exato. Então tem essa, essa mudança de coisa. Então soma seis, eu quero somar. Qual que é o intervalo da soma é esse? Ah, qual que é o intervalo de critérios? É esse? E qual que é o critério? É esse. A coisa mais simples e básica que você vai ver vai dar aí os seus 117. Eu já sabia que era 117, eu já não claro, né? tinha essa noção. Existem mil maneiras de preparar nesse dom. Também existem mil maneiras de você. Deixa eu só colocar aqui forma texto daqui do lado para ficar escritinha ali do lado. Olha que legal. Sabia dessa noção? Não. Então, eu né? sempre uso aquela fórmula de exibir fórmulas. Você ou... não sabia, não. Ctrl crase, né? Isso aí. Sabia dessa tecla Não. De Alguns X, é muito legal falar Excel no plural, né? Alguns X6 é Ctrl J e outra é Ctrl Crase. Só que a crase está em cima dessa seta aqui, dessa tecla aqui. Então você tem que usar o Shift para chegar nela. Então, Ctrl SHIFT isso e ele alterna entre os dois. Beleza. Então aqui tá mostrando, tem uma função nova, tá no 2016 essa função, não tem no 13, eu acho. Ela é o nova o mesmo. É só fórmula texto? Fórmula texto. Legal. Só fala qual é o texto da fórmula. Então aqui eu usei o soma -ses. mas você também poderia usar o somar produto, que é outra forma de chegar nesse mesmo resultado. Como é que é o somar produto mesmo? Você faz... Seleciona duas matrizes. Você seleciona, não, no, soma... ah, desculpa, somar produto é uma péssima opção aqui agora, deixa eu pensar. que não está trabalhando com o número, né? Não, não, é que na verdade somar produto ele vai trazer o conceito matricial, eu vou usar o conceito matricial mesmo. Eu vou fazer, por exemplo, o somar produto, que é esse intervalo aqui, comparado com essa célula, certo? É como a gente já conversou sobre os parênteses aquela hora. S... É... Essa já é uma matricial, mas não vai usar o CTRL, SHIFT, ENTER. O que, que vai acontecer hora, aqui? Agora, da velho. Eu não vai... sabia isso aí, não, mano. Esse computador é touch, né? Não, é ótimo. O meu é touch. Uh, ele vai pegar esse intervalo aqui e vai fazer todas essas comparações. Então, aqui tem o quê? 12 valores? Vai comparar todos os 12 com esse cara. Do ponto de vista mais lógico, isso não faz muito sentido. Só que na fórmula matricial, ele vai pegar essa matriz de verdadeiros e falsos, que é o resultado dessa comparação, e vai fazer alguma coisa. E também do ponto de vista matemático no Excel, falso é igual a zero, verdadeiro é igual a um. Tá. E ele faz essa conversão dentro da fórmula. Beleza. Então o que vai fazer? Eu posso fazer, por exemplo, isso aqui vai dar uma matriz de zeros e uns. Beleza. Que vezes. Daí? Isso. Então ele vai pegar o primeiro resultado, A é igual a A, vai dar um. Vezes. O 6. Beleza. Que vai fazer o que é o somar 6. Esse aqui vai dar 0 vezes 9 0x12, 1x18, entendeu? Na hora que eu fechar isso aqui vai dar os mesmos 117. Puta que legal. Tá? Por quê? E é interessante isso, porque eu fiz de fato uma formulinha matricial sem usar o que o pessoal costuma fazer. Saber por aqui é o Ctrl Shift Enter. Beleza. Né? Ah, o que acontece aqui é o seguinte, eu posso fazer literalmente a mesma fórmula, só que agora deixa eu voltar aqui para cima, que eu não usei os dólares, com o cifrãozinho. Mesma função, só que em vez de somar produto, eu vou usar a soma. Aí a gente entra num, num problema. A soma não está preparada para trabalhar matricialmente. E para algumas funções que não estão preparadas, eu sou obrigado a usar CTRL, SHIFT, ENTER. Então, se você der um ENTER aí agora, o que, que vai acontecer? Vai dar erro. Vai dar 18. Deu um erro. Não deu o resultado que a gente queria. Beleza. Mas se você der CTRL, SHIFT, ENTER, vai dar o menos 117. Você entendeu, velho? Peraí, deixa eu tomar meu gole aqui. Tá. Você tem uma. Tem algum lugar que tem uma lista de funções que você pode usar, deve usar o Ctrl-Shift Enter ou oh, não? Já me perguntaram isso uma vez e eu lembro de ter montado uma listinha de uma 6 ou 7. Eu, eu, eu teria que procurar. Não tá foda-se. É só é, para é ter, ter uma ideia. Se você usar o, o conceito matricial e a, e a fórmula, a função não funcionar, dá o Ctrl-Shift Enter ver se funciona. É Mas fácil você tentar os dois. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. <coughs> Essa torcida você corta. Né? Porque fica aquela coisa... Ai, ele que é muito bom, né? O que acontece? Existe uma tecla no Excel, que talvez os meninos já tenham te mostrado. Hum. Então, que é o F9. conhece o F9? Que... Ela, ela... Como é que ela... O como é da, que é o nome? O trovato me ensinou, que ela dá o valor no meio. Não sim. é indentar dentar. é o... Ele, ele te mostra o resultado Isso. da parte que você selecionar. Ela depura o é a pedaço com, que você que quer. É como se fosse um depurador. Então o que acontece? Se eu ver aqui, ó, falar, selecionar esse intervalo C2 e dar F9, Vamos mostrar que C2 tem o valor 6 na C2. Só tem que tomar um cuidado, né? Se você der um Enter... Você perdeu a forma. Você perdeu a forma que ele vai sempre mostrar o um 6 aí. Exato. Assim como o Ctrl Z também. Ctrl Z só funciona uma vez. Só uma vez. É. Se eu der um F9 aqui, um F9 aqui... Opa, vou pegar só uma pedacinha. Do meio, gente. Aqui, ó. F9 aqui e um F9 nesse aqui. Se só eu der um Ctrl -Z, Z, só vai pegar no último. Ou seja, você toma cuidado com esse dedinho aí seu, meu querido. O, o F9 ele é muito interessante você fazer do coração, mas é importante você lembrar de apertar ESC. Você tá rindo do arroto, né? Tô. Aí, então não acontece. Tá tomando cerveja? O F9 ele, ele, ele, ele te ajuda a fazer do coração e mas, mas tem que apertar ESC no final para não perder a fórmula. Ah, e daí, se você selecionar esse intervalo aqui ó e apertar o F9, isso também existia, funcionando no outro também. Ele mostra para você a matriz que ele está enxergando, separando linhas por ponto e vírgula. Uhum. E se tiver colunas, é, acho que é por barra, não lembro por que lado que é barra. Ah, é por, é por barra. Eu só lembre se é assim ou assim. Eu acho que é invertido. Vamos ver? Olha lá, pega aqui. Ah, igual, é isso. F9. Barra é. invertida. Isso é o que você falou. Beleza. Ah, eu nunca lembro também, porque não faz muita diferença. Porque a gente aperta só para ver o resultado, não tô Preocupado com o que separa. Mas olha que legal. Quando você seleciona esse cara aqui, ó, esse cara aqui deu a nossa matrizinha com as linhas. Top. Se eu selecionar agora, para poder ver como que ele tá entendendo essa comparação, eu tô, eu tô ó, Ele vai dar uma matriz de verdadeiros e falsos. E é aqui que, que começa legal. a brincadeira. Que é aquilo Entendeu? que você falou, o verdadeiro é um e o falso, e o falso é 0. É Como você está multiplicando... Exato. Só tem um, um, uma limitaçãozinha aqui que é se você não estiver trabalhando com um número aqui do lado, você precisa multiplicar por 1 um esse resultado para dar zeros e uns de fato. Tá. Às vezes o Excel dá uma confundida e se você não multiplicar por números ou por 1 um, ele, ele vai, dar, vai dar merda depois. Então o que vai acontecer aqui? Ó? O que normalmente o pessoal faz, mesmo eu estou usando números aqui no final, mas eles colocam um vezes para poder transformar os verdadeiros e falsos em zeros e uns, F9. Zeros e uns. Ele faz a transformação. E aí, volto lá. E muita gente gosta de, em vez de usar o vezes um, que fica feio, é usar o menos menos. Por quê? Menos menos, assim como na matemática, menos com menos dá mais, é quase a mesma coisa que multiplicar por um ou que somar zero, que é a mesma coisa. Você está transformando os, é, o, os, os valores booleanos que estavam ali em números. Então, se você faz menos menos, você também está multiplicando por um, ou por menos um duas vezes. Olha lá, F9, está dando a mesma matriz de zeros e uns. Eu prefiro usar menos menos, por quê? Tem um espaçamento vertical menor do que fazer vezes 1. Um. Então, acho que a fórmula fica um pouquinho mais limpa quando você faz assim. Mas conceitualmente não faz diferença nenhuma. Entendi. E outra, como eu estou usando números aqui no final, é como se esses números já fossem um. Então, nesse caso específico dessa fórmula, o menos menos é desnecessário. Mas tem algumas fórmulas que, que é importante só menos menos. Então, ó, Ctrl, Shift, Enter. Tá dando lá. Por quê? Porque ele está pegando essa matriz de verdadeiros e falsos e ao multiplicar pelos números, todos os lugares onde não é A, B, C e D, tá dando zero. Entendi. Quando você vai fazer a soma, não, ele vai fazer a soma, ele só soma os caras que tem A. Beleza. Então ele vai lá e fala: isso? Não, soma até os outros que tem, mas como é zero, tá somando zero, não tem porra nenhuma. Sim, tá somando, ele, ele tá somando só os caras que tem o equivalente do ali no final. É, meu. Por que, amigo. que eu faria desse jeito? Porque a matricial é muito mais lenta. Eu somo nesses três casos aí, né, eu também já fiz teste, tá no meu canal, é um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal, em teste de desempenho. É, qual dessas é mais rápida? Qual que eu devo usar? O Soma C ele ganha de lavada dos outros dois. Então o soma C ele veio para impressionar. Agora, você pode fazer tudo que eu fiz aqui, você pode fazer com soma C simples, que é aquela primeira que existia há anos. Eu fiz com uma coluna só para ter uma ideia melhor. Uh, conceitual, que a gente quer saber partir do zero e dar um primeiro passo. Então aqui é um primeiro passo. E eu só usei somas, né? Normalmente as pessoas vão ensinar a forma matricial e ah, vou. Olha, não tem muito como explicar, eu vou mostrar a soma para você. Eu concordo, a soma é o jeito mais fácil de explicar. Mas o conceito é outro. Eu poderia usar o máximo, por exemplo, matricial. Sim. Eu podia pegar, de repente, o máximo do A, ia dar 39. Então eu vou trazer esse cara aqui para baixo, né? Se eu usar aqui, ó, vamos consertar de novo os intervalos, né? Opa. Eu devia ter travado para não ficar fazendo isso, mas tá bom, esse aqui vem para cima. Se eu usar aqui o máximo e Ctrl Shift Enter, vai dar o 39. Se você não der o Ctrl Shift, vai dar pau. Não vai dar o resultado certo, ele não entende. Entendeu? O Ctrl Shift Enter ele é o precursor para falar, é Excel, eu quero que você trabalhe com todo o seu poder de cálculo, vamos dizer assim. Entendi. O Ayosa estava discutindo outro dia, e achei muito válida as perguntas dele, por que, que tem que dar Ctrl Shift Enter em umas e em outras não? Por que, que o PROC V funciona sem CTRL, SHIFT, ENTER? Então, eu não sei. Ninguém soube explicar direito as razões. É porque a gente não está desenvolvendo o Excel junto com o time. A gente não sabe as razões. Mas eu imagino que todo o cálculo do Excel seja matricial, uh, só que algumas formas iam ficar muito lentas. Então, eles resolveram, para essas específicas, forçar você a usar o CTRL, SHIFT, ENTER, se você quiser que ele dispare um cálculo mais foda. Mas é um chute também, não tem como saber. Então, F2, CTRL, SHIFT, ENTER, está lá. Será que o CTRL, SHIFT, ENTER não é... Aí viagem uhum. já meio embriagado. Sim, vamos lá. Será que o CTRL -Shift -Enter entre não é tipo uma coisa do passado e as novas já estão sendo desenvol... as novas funções como C, o máximo seja, estão sendo desenvolvidas para não ter essa necessidade ou não? tô perguntando de ignorante mesmo. Talvez. E na verdade, pensando por esse lado, tem o, o, as novas é, matrizes dinâmicas que estão sendo desenvolvidas, que é o Array... É, Dynamic array Que está falando isso aí. Não, não falam sobre outra coisa. Eu não posso mostrar exemplos, porque eu mesmo não tenho 2019 ainda. Não funciona no meu 2016. Então, ou, talvez funcione, não sei. Ah, eu não, não, não tenho... Mas eu já vi como o negócio funciona. Você escreve a fórmula numa célula, a própria fórmula explode para todas as outras. É, é uma coisa maravilhosa. Coisas que a gente faz aqui com fórmulas complicadas, lá você põe uma fórmula, dá um enter o negócio está é pronto. Pronto, é classificação foda. de time, outro dia eu fiz, para apresentar no MVP Conf, eu fiz um, uma fórmula matricial, baseado em todos os critérios válidos do campeonato paulista, ou brasileiro, sei lá, de futebol, Uh, considerando é, pontuação de ganho, de empate de gols pro, gols contra cartões vermelhos e amarelos fiz uma formulinha, para mim muito simples que usou duas linhas aqui do Excel, mas para mim foi simples algumas pessoas pareceu complicado nada da apresentação mas não importa a pontuação lá que acontece, eu consigo classificar os caras daí o Excel vai lá, a turma de desenvolvimento do Excel vai lá e desenvolve esse negócio aí Dynamic Arrays, que negócio é esse? que agora mata todas as minhas formas matriciais entendi, <risos> então existem formas formas de você desenvolver fórmula as matriciais é, raiz ou Nutella. Eu não vou falar que as novas são Nutella, porque elas são tão sensacionais. Que é, elas, elas abrem um, um, um leque muito maior. né? Então, existem esse, esse conceito de Nutella e raiz para matricial é sacanagem, porque a gente sabe a, a matricial do passado, porque eu sou meio ancião. Né? Olha, Quantos aninhos você já tá? Vocês estão vendo o ancião aqui, né? Eu tava almoçando lá, beleza. Eu tô com 40, né? Eu sem matricial faz pelo menos 20. <risos> Entendeu? Não é uma coisa pouca assim. Falando daí... em ancião, Benito Savastan. Benito Savastan ah, e Alex. Fernando Garcia. Fernando Os dois. Os são os anciões ah, da Microsoft. O Garcia é um bosta, porque hum. ele não vem aqui no meu canal ainda, eu só xingo ele. Tadinho do Garcia. Não, ele me ligou, falou voltar e pirar os cabos durante o dia, aí eu tava, não tava aqui, eu falei, ah Garcia, Tive vai cagar. Tive Pra que chamar o ancião do Garcia? Chama o Rui, ele atrai... O Rui o... já veio, o Rui ele veio e atrai as bebidas. <risos> Ele atrai as views, ele, todo mundo quer ver é, o bonitão, é, é, o entendeu? O mão mundo... da porra. O amão da porra. e o ancião todo mundo querer ver pra ter dó dele, porque ele já tá, né, caquético e tal. Garcia, é, aqui ó, coraçãozinho, aqui, nosso coraçãozinho aqui, você. mas ah, ele o então é um ancião. Então o conceito matricial é esse, é quando você consegue começar a aproveitar não só comparações matriciais, existem muitas outras formas de trabalhar com matriz, talvez não vai dar tempo de falar agora, mas onde você, de fato, trabalha com... com é, a, pegando uma matriz e fazendo ela realizar cálculos. Eu posso multiplicar a matriz, eu posso pegar uma matriz e multiplicar por outra, eu posso não, não ficar dependendo de uma matriz 0 e A maioria das coisas que eu faço, eu uso matriz 0 uns uns. Mas você pode não ter isso, você pode pegar uma matriz e só multiplicar pela outra, e depois pegar esse resultado e dividir pela outra. Todo o conceito que você via de matriz na escola, Aí vem uma coisa que uma vez eu falei e me dei mal depois. Eu falei, ah, igualzinho a matriz, Laplace, QO. Você lembra desses nomes? Lógico que não. Cálculo de determinante, né, tal. Não é exatamente a mesma coisa. Que a matriz aqui no Excel, ela, ela é um pouco mais burra. Esse tipo de matriz é um pouquinho mais burra que a matriz que a gente vê na escola. Tem um jeito de fazer ela trabalhar igual, mas não é assim. Essa matriz aqui é só pegar um intervalo de dados maior e fingir como se ele fosse um intervalo só uma célula só. Então é e isso. Vai. Onde que eu me despeço aqui? Aqui ou aqui? Se você ficou curioso quanto a funções ou fórmulas matriciais... Fórmulas matriciais. Você tem o canal do Fefe... que são Se inscreva no meu canal, clique no curtiu, em todos os vídeos. É, manda mensagem que de vez em quando, quando ele tá bêbado, ele responde. É. <risos> Não, o cara é um dos maiores especialistas. Não sei, eu não sei. É o maior especialista, eu acho, de Fórmula matricial, não fui eu que falei isso. Já teve uns caras bons que falaram: chama o Fefe para falar de, de Fórmula Matricial, que ele é foda. Então, agradeço novamente aqui. Convite, é, tá, tamo junto, vai ser a primeira, ele vai vir e falar um muitas vezes. Vez. E a gente tá pensando em montar tipo um boteco do botão, né? Vamos chamar os caras, ficar tomando cachaça e conversando. Mas todo mundo está no seu botão. É, no é, seu boteco. É, Entendi. No seu, é isso aí. <risos> só falar mais uma coisa com relação não, ao matricial, preciso só voltar no assunto. Eu sei que você quer acabar o vídeo. Fórmulas matriciais, fórmulas matriciais, use com sabedoria. Você não vai colocar uma fórmula matricial numa coluna inteira de uma base de dados. Ela onera o desempenho do Excel. Se você fizer isso, você vai começar a ver calculando um, dois, três, 12 quinze por cento. Sabe? Até chegar no 100, você vai. Você vai ficar chateado com a matricial. Quando você for usar matricial, só use na planilha de relatório, não na planilha de dados. Então, se você quer fazer um relatório básico, não importa se a matricial olha para um range de, de células desse tamanho, não tem problema. Mas se você colocar mil matriciais, você vai começar a estragar seu arquivo. É isso, uma dica o importante. Que, estragar no sentido estrutural que a planilha fica muito grande? Vai, vai ficar pau. lenta. Vai ficar, o recálculo vai ficar lento. E daí você vai ficar irritado, vai achar que sua planilha é uma bosta. E não é, é que você fez merda, não é a planilha que é ruim. Menino, <risos> até você começar a entender a matricial, acho que você precisa. De... Né? aprender perder umas coisinhas antes de ir para o estrogonofe, não vou fazer ruim com feijão. Beleza? Fefe? <risos> obrigadão de novo. Valeu, valeu mano. Você tem algum recado, Juliana? Fala, então. Se inscreva no canal. Qual que é o... Fala o seu... Vou meu... falar de novo. Tem o canal Expresso Excel. Pode se inscrever lá. Fernando Crazy, como é que é? O Instagram é arroba Fernando Crazy. Crazy com K. Instagram. Instagram. Eu tem que falar com, né? Tá. Então, meu Facebook é Fernando Fernandes e vocês me encontram nessas redes sociais aí. E lembre-se, nós temos uma ONG, né, cujo presidente é o Fernando... O, o Rodrigo, Rodrigo Barrosa É, se você quer soluções Gratuitos. para o Excel gratuitas, você pode mandar mensagem para ele. Ele é, um cara, ele é tipo um monge das planilhas. Mas saiba, são soluções gratuitas e etílicas. Não espere que elas funcionem. Ó, <risos> oh, beijão pra todo mundo.